Olá pessoal, eu sou o professor Melchizedek da área de Humanas, hoje com vocês na disciplina de História. Vamos lá? O roteiro da nossa aula de hoje é sobre a civilização no extremo oriente. Vamos falar da China e da Índia. Vamos falar da civilização chinesa, a vida política, social e econômica dos chineses, o pensamento chinês. Vamos falar também da civilização, né? dos hindus, da Índia, a divisão em castas, que é isso na Índia, e sobre o budismo. Bom, a civilização do extremo oriente, a China e a Índia, nesse período do mundo antigo, eles se desenvolveram -se em duas importantes civilizações, que é a civilização chinesa e a civilização hindu, que é mais precisamente a Índia. Pois bem, a China é formada por planícies férteis, né? é, fica ali próximo ao Rio Amarelo e o Rio Azul, que são os dois rios importantíssimos no desenvolvimento da civilização da China. No caso da Índia, é, ela se desenvolveu numa península situada ao sul do continente asiático. A civilização chinesa é, ela se deu aí por volta de 3 mil a.C., Aí nas margens do Rio Amarelo, e, e as suas principais é, fontes de desenvolvimento se deu na agricultura e nas atividades pastoreis. É, e por volta aí de 1500 a.C., houve a unificação política é, dessas comunidades é, agropastoreis, né? e aí se dá o início de um governo dinástico aí na China aí é, com a representação de Shan, né os chineses eles veneram as forças, a força da natureza e o espírito dos antepassados. Aí essa dinastia ela ela se sucedeu, se ampliou, né? houve um, um crescimento é, de, desses povos chineses que se expandiu até o rio o rio azul, né? por isso que é citado o rio amarelo e o rio azul. Tá? E aí é, se deu esse crescimento aí da civilização chinesa, que nós vamos observar aqui, que a partir do século de é, a.C., houve um enfraquecimento do poder real e o fortalecimento da nobreza, aí provocando divisões na China. Tá? Essas divisões, é, logo depois houve uma, uma reunificação, certo? É, e essa reunificação se deu aí o, o, uma construção e um início de um império, né, do imperialismo chinês. Esse imperador, né, que se intitulou imperador e, e tomou isso através da, das armas, inclusive, na força né, armada, na força bruta, esse império também trouxe um grande desenvolvimento para a China, de forma que aí se iniciou toda a construção do, do, dos muros né? e, e o processo de irrigação. É, e esse império teve uma, uma certa durabilidade, que isso se conta na história, uma importância muito grande na história da China. Para a gente entender um pouco é, a vida política, social e econômica na China, é, aqui foi construído em forma de pirâmide, é, que se dá aqui a base principal, aqui né, os intermediários, podemos dizer assim, e o grande poder né, centralizador daquele período do Império. É o grande imperador que se intitulava filho né, do, dos céus. Né. E, é, e era, era, era o poder máximo, né, era chamado de o imperador, e logo depois, é, abaixo na pirâmide, né, vem os mandarins, comerciantes e sacerdotes, que eles detinham também um, um, uma influência muito grande, em alguns momentos, né, influência até maior do que a do imperador, em alguns aspectos, até porque esse público aqui controlava a aquisição, o ajuntamento dos impostos, né, tudo passava ali politicamente, por essa estrutura aqui, que era o grupo dos mandarins, os comerciantes e a importância também dos sacerdotes. Tá? Os camponeses e os artesãos, eles eram assim, um, um, a base forte né, de sustentabilidade é, da mordomia, inclusive, do restante da pirâmide. Porque os camponeses, eles eram quem trabalhava as terras, as terras eram do Estado e ali eles trabalhavam e construiu estradas, e era a mão de obra, era a força produtiva mesmo é, nessa pirâmide aí é, da política social da China. Tá? Pois bem, a vida política social e econômica chinesa ela se dava através do artesanato, da metalurgia né? é, e, e da rota da seda, eu vou falar há pouco sobre isso, e algumas influências aí que se deu na economia chinesa. Pois bem, o artesanato era bastante diversificado, eles construíam é, vasos, muitas vasilhas, é, de uma forma sofisticada, né, é, com porcelanato, né, com porcelana, e naquele período era uma invenção muito importante nesse processo, e construía também materiais de cobres, né, que chamava de metalurgia, e é, também, mas uma outra função importante na questão da política social e econômica da China era também a rota da seda, onde eles produziam o bicho da seda nos grandes, dentro das plantações de amora, eles produziam o bicho da seda e, e dali eles faziam de forma industrial, de uma forma sofisticada que se dava para importar. Né? Então a China ela é antiga nessa, nessa perspectiva aí da importação ela exportava de forma que isso ficou tão é, rotineiro que se, que se intitulou depois uma determinada rota né porque ela chegou a, a importar até para eu diria assim para é, a região ocidental né a região ocidental e nesse nesse ou seja nessa margem né de de comércio se intitulou uma região chamada de rota da seda por onde a China comercializava. É, e um, alguns aspectos importantes aqui na economia da China e na vida política e social é lembrar que eles são inventores de algumas, algumas coisas que a gente conhece, a bússola, né? o próprio papel é da invenção da China, a xilogravura, né? que, é, que a gente conhece hoje, que é a, a gravar em madeiras, né? deixar um pouco suspenso, escrever em madeiras ou fazer esse tipo de, de artesanato, de uma, de uma certa forma era artesanato também, a xilogravura, e também eles usavam a pólvora para fazer fogos de artifícios e, e algumas outras invenções. Tá? Passando um pouco aqui para a civilização na Índia, o né, um hindu, que se deu aí por volta de 2000 a.C., na verdade a Índia foi invadida depois pelo povo ariano, de pele clara, que submeteu os habitantes locais, né, é, que eram os dravidianos, é, que já eram um povo de pele escura, e esse povo de pele branca se estabeleceram de forma que eles usou a estrutura, a formação de Estado, em benefício deles mesmo, e, e isso se deu assim, uma, um, uma sobreposição né, acima, do, dos povos já existentes ali, tá? E assim se deu essa divisão em castas, né, que eles intitularam de Brahmanismo, né? Que é, é, o Brahmanismo era o povo o povo branco, né? O, os que já estavam já acima da, da organização política do Estado. E aí se construiu a hierarquia de castas, né? Que foram chamadas de castas é, Brahmanes, as Chatrias, né? avaises e sudras. É importante destacar na Índia também que aí a formação de uma religião importante, o budismo, né? O budismo se deu aí sobre, é, se deu baseado nas histórias de Siddhartha Gautama, né? Esse príncipe ele ele rejeitou viver na mordomia do, do reinado, ele lá abandonou o seu reinado e juntou discípulos e pessoas com uma outra outro pensamento. Então ele se opôs também à formação de castas e pregava a meditação e que as pessoas deveriam se desprender dos bens materiais. E isso é, é, foi é, assim aglomerando adeptos e discípulos de forma que depois isso se transformou na religião tá? concluindo a civilização do extremo oriente o que a gente viu hoje tá? é, a, a Índia mais precisamente a Índia e a China é, a vida política social e econômica dos chineses a gente viu como se deu aí o pensamento do, dos chineses tá? falamos sobre a civilização é, na Índia a divisão em castas e como se deu a religião do Budismo. O nosso referencial teórico dessas aulas foi o Caderno do Futuro, é, no livro de História. Essa foi a nossa aula de hoje e nós aguardamos vocês na próxima aula. Até lá!